Bora pra análise do quarto episódio da série Os Anéis de Poder. Então se liga que a partir de agora esse vídeo tem spoilers do quarto episódio da série e ele é chamado de A Grande Onda. E o episódio já começa aqui retratando bastante o que é o título desse episódio, A Grande Onda, que mostra que a rainha regente de Númenor tendo uma visão ali do que seria o futuro, né, uma grande onda, Assolando ali a ilha de Númenor E que seria provavelmente o futuro da ilha, né? E essa visão ali a gente vê aquela água toda invadindo Númenor Que seria ali, as águas totalmente em tormenta ali pelo Vala 1 Que é o Vala das Águas Então a gente vê ali naquela visão aquela ira toda dos Valar Mandando aquela água toda e sumindo com o Númenor E a gente vê bastante como essa visão mexeu com a Rainha Regente aqui E como o assunto Galadriel aqui é algo muito tenso Porque ela sente que de alguma forma a chegada da Galadriel Aqui em Númenor tem alguma relação com essa visão aqui. E a gente já vê os homens de Númenor ali se rebelando nas ruas, começando uma espécie de motim eles estão revoltados ali com a presença da Galadriel e eles já estão começando a encher o saco ali da demora da rainha ali, regente, de tomar algum tipo de providência com relação a Galadriel. É, ao mesmo tempo a gente vê ali o chanceler, né, o Alfarazum circulando ali no meio da população, a gente vê ele circulando ali pelas ruas, do mercado. Ele que é um político ali que tem o dom da fala, ele conhece bastante a galera da cidade, circula bem e consegue manipular bastante ali o pensamento do povo ali de Númenor. É, e o discurso ali do Alfarazum é assim, soberania dos homens, a gente não vai se aliar com nenhum elfo, nem Galadriel, nem ninguém, e aí ele realmente conseguiu convencer bastante quem tava ali em volta. E é aqui nesse momento, por isso a importância desse episódio também pra história aqui dessa primeira temporada, que a gente vê um possível ponto de ruptura dos conceitos que a gente tem da Rainha Regente e do alfarazão com relação tanto aos elfos quanto aos homens. E aí a série já mostra ali a Galadriel confrontando a Rainha Regente, querendo ser ouvida, e quando ela viu que não ia ter jeito, ela resolve pedir uma audiência com o rei, que a gente sabe que tá recluso na torre, mas a gente não sabe em qual essa situação. E aí, quando a Galadriel ali, cita em algum momento da conversa o assunto Sauron, né? A gente vê que a Rainha Regente ela fica desestabilizada, né? Porque ela viu aquela visão ali do reino de Númenor sendo destruído, então ela não sabe bem o que isso representa na história da ilha. Exato, ela fica ali pensando naquela visão que ela teve e ela fica assim, tá? Mas a ruína que vem pra Númenor é por ajudar a Galadriel ou é por não ajudar a Galadriel? E aí a gente acorta aqui pro Halbrand, né? E o Halbrand percebe que esse assunto aqui do rei desestabilizou bastante. A rainha regente E ele começa a instigar a Galadriel Meio manipulando um pouco a situação A gente não sabe bem a intenção dele aqui Mas dizendo Quem sabe que não vai investigar essa questão do rei Então por que que essa história do rei é um pouco nebulosa E aí a Galadriel invade ali a torre E descobre que o rei tá bem doente E a própria rainha regente ali Ela tá super insegura Que ela sabe que a figura do rei Acaba contendo muitos rebeldes Então daqui a pouco se esse rei não tiver mais ali O futuro de Númenor fica incerto E aí é exatamente discutindo esse futuro de Númenor Que a rainha regente ela acaba Abrindo um pouco a situação com a Galadriel mostra que na torre, ali no em Númenor, ela tem escondido uma palantina e é aquela pedra esférica, em que ela realmente consegue ver ou o passado ou o futuro. E ela mostra aqui a visão do futuro de Númenor e a queda do Reino de Númenor. E a gente vê que a Galadriel e a Rainha Regente, elas conseguem avaliar juntas ali todos os riscos de todo o mal que tá por vir. E elas começam a conversar sobre esse futuro. E a grande dúvida da Rainha Regente aqui é para evitar a fúria dos Valar, o que ela tem que fazer? Ela tem que ajudar a Galadriel ou ela tem que expulsar a Galadriel do Reino de Númenor? Ela tá com essa dúvida que é uma angústia pra ela, ela não consegue se decidir. E aí a Rainha Regente acaba vendo um sinal ali da árvore branca de Númenor, ela acaba vendo as pétalas caindo e ela entende como um sinal mesmo do choro dos Valar, da lágrima dos Valar, e aí ela resolve então realmente acolher Galadriel de volta e mandar ajuda pra Terra-média. Eu acho essa cena aqui muito maneira, né? E ao mesmo tempo a gente vê o Isildur distraído ali porque tem uma voz chamando ele, a gente não sabe e ele também não sabe se é o destino chamando ele, a gente só ouve aquela voz ali Isildur! nem parece realmente seu destino, porque ele é dispensado ali da Guarda Marítima, ele e os amigos dele. É, só que aí quando a Rainha Regente toma essa decisão de mandar um grupo junto com a Galadriel, escoltando ela de volta pra Terra-Média, o Isildur já aproveita que ele foi dispensado da Guarda Marítima e ele se oferece também pra fazer parte desse grupo que levaria a Galadriel pra Terra-Média. E a série também nos mostra ali o encontro do Arundir com o Adar, agora a gente viu a figura dele, só a gente não tem ainda certeza se ele é o próprio Sauron ou se ele é um aliado do Sauron. É, a gente vê um pouco mais aquele rosto que tava um pouco desfocado no episódio anterior, a gente vê que ele tem uma orelha pontuda ali, então tudo indica que confirma a nossa teoria que a gente apresentou no vídeo anterior de ele ser um elfo caído. Né? É, e através do Arondir ali, o Adar manda um ultimato pros homens comuns, ou vocês juram lealdade ou vocês vão morrer. É, enquanto isso, a gente vê esses homens comuns ali se abrigando, mas a gente vê que eles estão passando fome, estão sem alimento, e o Thiel se oferece pra ir lá no celeiro voltar pra aquela área onde eles estavam, pra conseguir comida pra eles. Né? E aí o Thiel acaba encontrando os orques ali no caminho que estão procurando justamente a espada que está com ele. E aí o Tio acaba usando ali o sangue dele para acionar a espada e a gente vê que aquela espada já está corrompendo o menino. É, aí quando o Tio volta, a gente vê aquele velho sinistro se aproximando dele e o velho meio que se identifica de alguma forma com o menino porque ele puxa o assunto do Sauron. E ele fala para o menino, você viu aquele cometa caindo do céu? É a volta do Sauron. E aqui eu acho que é a série da Amazon brincando um pouco com a gente porque o velho fala para o garoto sobre aquele cometa que cai indicando que seria o Sauron caindo na... Na Terra na, naquele momento Mas aquele tiozinho que tá voltando lá Caindo no cometa, pode ser alguém Mandado pelo Valar, como a gente comentou nos outros vídeos Pra conter o Sauron naquela época Então o que o Velho pode estar tá falando Pro fio aqui nesse momento é Aquilo pode ser um sinal da época em que o Sauron Volta pra Terra-média E sabe uma cena que eu achei muito legal? Aquela cena que o dele chega pra ajudar o Theo E ele começa a dar umas flechadas Ele começa a pegar as flechas em câmera lenta Eu achei realmente muito legal E a transição também daquela cena da floresta para aquela cantoria da Diza, a mulher do Durin, é muito lindo, tu vê ela cantando ali, realmente tentando se comunicar com a natureza e com a terra deles ali, com o casa Doom. eu achei realmente muito legal. essa cena aqui é espetacular, uma das melhores cenas aqui do episódio, e nessa cena também a gente vê o Celebrimbor e o Elrond olhando pela janela ali, e eles veem como tá evoluindo rápido a construção daquela torre ali que vai virar uma grande forja, né, e a gente vê como a parceria dos elfos e dos anões realmente tá fazendo aquela Aquela obra em rápido. Mas os dois estão bem desconfiados ali, estão achando que o príncipe Durin tá com algum segredinho. E aí eles descobrem, o Elrond descobre, que o Príncipe Durin está farmando o Mithril escondido. Bom, e Mithril aqui é um minério lendário, para quem conhece os escritos do Tolkien, né? Que é aquele minério que é mais leve que a seda e mais duro que o ferro. E eu adorei aqui na série que eles mostraram realmente a origem de como esses anões descobriram o Mithril. Então eu achei muito legal essa parte. É, para quem lembra dos filmes, né, o Mithril, aquela malha de Mithril que o Bilbo usa. É, na aventura dele, depois ele acaba passando aquela malha para o Frodo lá no Senhor dos Anéis, né? E esse, esse minério, Mitro, ele tem uma importância muito grande aqui para o reino de Casadun, que é nesse momento que eles descobrem, começam é um a minerar o Mitro, que vai ocorrer o ápice do império de Casadun e também eventualmente no futuro vai trazer esse reino aqui a algo horrível, a uma situação futura terrível. Aqui a camiseta que já dá uma dica, mas a galera que lê os livros já sabe. Né? Uma cena que eu gostei bastante também ali quando o Elrond, com aqueles ouvidos maravilhosos de Elfo, ele ouve de longe os segredos do Durin ali. E outra cena que eu gostei muito também foi a interação entre o Elrond e a Disa, quando ela tenta ali esconder os segredos ali, tenta fazer o Elrond não desconfiar o que, que o Durin tá aprontando eu achei bem engraçado. Bom, nesse episódio aqui, é um dos episódios mais importantes até agora, porque a história avança bastante, né? Aqui a gente tem tanto a torre ali, que vai ser a grande forja, que vai ser responsável pela forja dos Anéis de Poder, tá crescendo bastante, o Adar tá espalhando o poder dele ali pela Terra-média, como a gente vê, Númenor já tá se rebelando ali contra os elfos, ali a gente vê essa história avançando também, e a Galadriel agora voltando pra Terra-média, né? Galera, eu quero saber agora a opinião de vocês aqui sobre esse episódio, o que vocês acharam do episódio 4 aqui de Anéis de Poder, comentem aqui pra gente saber a opinião de vocês, lembrem de dar um like nesse vídeo também que é muito importante aqui pro canal e até a próxima!